Da área, presidente da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança e Esperança, a AMAI E é também gestora do Instituto Tadeu José de Moraes Que é presidido pela funda fundadora Augusta de Moraes Gusmão dos Santos O seu Tadeu José de Moraes, que é o fundador também do Diário de Suzano Ela vai falar um pouquinho aqui também sobre o livro que foi lançado ontem, ontem à noite Retratos da Vida no Alto Tietê 2 e também dos atendimentos que são feitos nessas entidades que ela faz parte. Silvia Rangel, obrigado pela sua presença aqui no Dessa Entrevista, mais uma vez, né? A gente sempre pede para o nosso convidado, a nossa convidada, dar uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês, mais uma vez, e podendo falar do trabalho aí que nós desenvolvemos na sociedade. Tá certo. Vamos falar então do livro, né? Vamos. O, o volume 2, na verdade, né? Que vocês... É... O Instituto Tadeu José de Moraes lançou ontem à noite é, o livro Retratos da Vida no Alto Tietê, né? O segundo. É, nós já estamos na segunda edição. É segunda então, na edição. verdade, é o terceiro livro do Instituto. Nós tivemos Crônicas e uhum. Contos. Tivemos o Retratos da Vida no Alto Tietê, que foi a primeira edição, e agora nós lançamos a segunda edição com 15 textos vencedores do concurso que nós realizamos e 25 imagens que retratam aí a vida no Alto Tietê. Então é como as crianças e os adolescentes da rede de ensino privada e pública, como eles veem a região, hum. o território onde eles moram, né? É uma questão de é um trabalho de cultura e territorialidade. Certo. Eu não consegui ir lá, agradeço o convite, estava hum. aqui no fechamento do jornal, né? mas eu vi que teve bastante, bastante pessoas que foram prestigiar o, o, o lançamento do livro. ou sim, eu só para o nosso internauta entender, a nossa a, a audiência é sempre rotativa. Como que funciona a seleção desses alunos, desses textos, dessas fotos? O que que, quem pegar esse livro, o que, que ele vai encontrar assim, para ele ler? Você falou, já deu uma, uma dica, falou que são... É, temporalidade do, do cotidiano aqui do Alto GT Mas eu queria que você falasse Como que é essa, esse esse trabalho que é feito Para selecionar os textos, as fotos Então, esse, o livro ele, ele é o resultado de um projeto Que nós desenvolvemos é, No Instituto adeus José de Moraes Então faz parte da área cultural nós temos um projeto que foi aprovado pela Lei Rouanet, uhum. as três edições né, foram pela Lei Rouanet, este também, e ele era para ter sido lançado antes da pandemia. então 2020, nós foi. Isso, nós estávamos em processo quando surgiu a pandemia. Aí nós tivemos que suspender, porque a gente realiza oficinas de texto, cidadania, oficinas de fotografia, uhum. para que formem-se multiplicadores. Todos os alunos de lá, né do, do... atendidos pelo... Não Isso são realizados para as escolas, por também. todos aqueles que se interessarem. Uhum. Aí eles fazem as oficinas, a gente abre um período de concurso no qual eles escrevem junto com os professores os, textos, os seus textos ou imagens fotográficas. Como é que você vê a vida no hum. local onde você mora? Como é a sua escola? Então, eles fotografam e fazem uma legenda. Então, quem adquirir o livro, quem receber o livro, ele tem uma tiragem é, controlada e ele é totalmente gratuito, ele vai estar disponível nas bibliotecas, nas escolas. E ele traz o olhar da criança e do adolescente sobre o nosso, sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso alto Tietê. E são, são 500 exemplares, parece que eu, no é, primeiro. Essa edição tenho... são 500 exemplares. Esse projeto é aquele antigo do ler e Aprender, né, que surgiu aqui no, no Diário de Suzano e foi ampliado também. Né? Esse é um então, projeto ele é... antigo que o, o jornal... Início, deu início também, né? Isso, ele vem do programa Ler e Aprender. Como nós é, seguimos a vertente da cultura e não da educação, na cultura nós tivemos que fazer algumas adaptações. Então, nessa adaptação foi onde nós entramos na questão da arte e, né, e do texto enquanto cidadania, enquanto formação e vida. Uhum. E quem que faz o, o as escolhas dos textos? do Tem uma, tem uma banca jogadora que, que é escolhida. É, nós geralmente convidamos, né, alguns jurados, pessoas que são da área de fotografia, de literatura, hum. para que possam avaliar os trabalhos que são recebidos. Ó, está vendo que eu estou olhando para você e olhando para o celular? Muita gente mandando mensagem aqui te parabenizando pelo pelo seu trabalho. Estou olhando aqui, olhando, porque às vezes o pessoal faz pergunta também e a gente vai repassando para você aqui também. Bom, é, eu queria que você falasse então um pouquinho do instituto. Depois a gente vai falar da, da Mai também, né? Como que é, qual que é o tipo de atendimento que é feito no Instituto Tadeu de José de Moraes, que leva o nome do fundador do Diário de Suzano, né? Clique para quem não conhece o instituto quer conhecer o que, que ele encontra lá? Que, qual, quais atendimentos que são feitos? O Instituto Adeljade de Moraes, ele fica ali no Jardim Imperador, que hoje é onde está a nossa sede. Ele desenvolve projetos em parceria com a Prefeitura Municipal. Já nós é temos... uma sede, sede própria? Não é uma não, sede ainda ainda própria, não, né? ainda não. É um sonho. tem é um sonho. É um sonho, mas logo ele vai se realizar. Uhum. Então, nós temos aí o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é para crianças de 6 a 17 anos, 11 meses e 29 dias que atende né, de forma a, a complementar a escola. Então, ele é um serviço de convivência, ele é um espaço no qual a criança e o adolescente ele vai trabalhar ali todas sua, as suas dificuldades e, consequentemente, os seus vínculos, tanto afetivos como sociais. Nós temos os projetos culturais... Igual o do livro que nós lançamos ontem Temos os projetos de geração de renda Então hoje a gente tem corte e costura temos Ajuda da família também Isso, temos é, oficinas de panificação é, Sempre de sabonete artesanal né, uhum. De maquiagem Então nós sempre estamos ofertando oficinas diferenciadas Para que as famílias possam participar E os adolescentes também e agora, nós temos também a novidade que nós participamos do último edital da educação e o Instituto terá duas novas creches. Então, nós inauguraremos futuramente duas creches. Uma no Jardim Rincão das Lendas, nós sempre falamos lago, mas é Palmeiras, hum. e outra que será no Parque Maria Helena. E é para quando essas creches? É para agosto agora. Agosto. Nós já estamos em processo de organização, de arrumação, né? para que fique tudo muito lindo. E como, qual que é o perfil do, das pessoas que vocês atendem? No, nós no atendemos instituto? famílias em vulnerabilidade social. Nós temos aí pós-pandemia, né? Um quadro aí crítico uhum. de famílias que estão com situações de desemprego, com dificuldades, né? Também socioemocionais. Então uhum. nós temos direcionado alguns trabalhos para fortalecimento da família. Certo. Bom. E aí como que a quem quiser participar ou conhecer o, o instituto você já deu um endereço, mas é, é tem algum telefone ou, é, pelas redes sociais ou algum portal que ele pode entrar? Então nós temos é feito os... alguma entrevista com a pessoa antes. Nós temos que... um site. As pessoas podem colaborar sendo doadores, eles podem colaborar sendo voluntários. Uhum. Nós temos espaço para todos que desejem aí, fazer mudança e transformação. Inclusive nós temos uma frase, né, que ilustra o nosso trabalho, que é a Instituto ITJM compartilhando amor e paz para transformar vidas. É, que é a dona Augusta, né? Que é o presidente do, do Instituto, que é aqui, diretor aqui também do, do Diário de Suzano. Isso. Qual que é a sua opinião, Silvia, em relação a. Você faz um, tra, um trabalho bacana que é nessas entidades, né? De, atende na maioria das, das pessoas de alta vulnerabilidade, pessoas carentes. Inclusive algumas, a sede da AMAI, por exemplo, que a gente vai falar depois, é no bairro carente, né? Que é no, no Badra. É, esse trabalho de entidades como, como a sua de contribuir em ajuda ao poder público. Você acha que assim a, o poder público acaba não conseguindo a, fazer esse atendimento de uma maneira mais ampla, né, por conta da demanda, e é um trabalho importante que surge por conta dessas entidades também. Então, o terceiro setor ele é apoio no desenvolvimento social. Então, quando nós olhamos para a sociedade como um todo, é nítido a, a demanda, uhum. né, ela é exorbitante. Então, o Estado ele não comporta todo esse atendimento. Então, nós temos aí as, as instituições, as OSCIs, né que é a Organização da Sociedade Civil, que vem colaborar, é, auxiliar para que essa demanda seja atendida. Então, uhum. é uma parceria né? de mão dupla, isso acaba gerando mais empregos, relacionados ao terceiro setor e também uma forma de oportunidade para as famílias, para a comunidade e sociedade como um todo. E aumento o voluntariado também, né? Aumento tem o voluntariado. Dia do voluntariado também. Legal. Bom, e a Mai, Na Mai você é presidente, né? Fica no Badra, né? A sede está lá no Miguel Badra. Qual que é o atendimento que é feito lá? Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, na Mai eu sou presidente. A Mai tem 23 anos. Está indo aí para 24 anos. É, nós temos uma sede própria no bairro Miguel Badra. O instituto já tem... Doze. É, Doze. anos. Metade né do... É. E nós temos aí uma sede própria que fica no Miguel Badra, mas fora isso a MAI tem quatro creches, o CRAVE e um CDI, hum. que é o Centro Dia do Idoso. A MAI faz o atendimento é integrado, né? Para mulheres em situação de violência. Faz um trabalho muito é, especial e referencial com, com relação aos idosos, que é lá no Centro Dia do Idoso. São quantos atendimentos? No... Lá são 50 idosos que ficam lá diariamente. Eu tenho, em todos os espaços e projetos, nós temos uma coordenação. Lá no CDI, a coordenadora é o DIT. E do CRAVE, tem quantos atendimentos? Ah, o CRAVE ele tem muitos atendimentos. <risos> uma média aí, nós... É, temos uma meta de 300 anos e acho que nós já passamos de 800 e não estamos ainda nem no Porque meio o cra, do ano. O CRAVE é parceria com o governo do estado, prefeitura e tem a AMAI, né? Isso. É ah, O parceiro. CRAVE ele tem uma gestão integrada. Então, a MAI faz a gestão do CRAVE, a prefeitura cede o espaço e o Estado ele entra com recurso para a para administração da instituição e para a contratação dos profissionais. Então, nós atendemos as famílias de vítimas de suicídio, de feminicídio, de latrocínio. Então, é o que eles consideram crimes gravíssimos e nós fazemos todo um trabalho Aqui com a família. Aqui só é de Suzano, né? Os atendimentos, Não, nós é at geral? nós atendemos Alto Tietê. Alto Tietê inteiro, né? na, na verdade. E vocês, assim, completaram agora um ano, né? No ano passado, me parece que completou um ano. Dois a... anos. Dois anos de atendimento Dois anos já, de atendimento. Né? E, assim, um, quem que quiser procurar o Crave, como que ele faz? Tem algum site? Então, algum o Crave, aqui? a pessoa que tiver, é, que precisar do atendimento, ele pode ir diretamente até o Crave, uhum. é, que tem ele... Passa por uma triagem e a partir dali ele é direcionado de acordo com a necessidade com a demanda que ele trouxer, que ele apresentar. Tá certo, queria agradecer aqui, ó, a Bruna que tá assistindo a gente aqui, a Cris, Cris Carmo, vamos ver se eu consigo com as minhas músicas volantes nos olhos aqui, leio tudo aqui, Osimara <risos> Santos da Silva, é, quem mais está assistindo aqui, ó, Alessandra Roberta também, na né, gente, o Matheus Moreira, o Matheus é de lá, né, do do, do, do Amai, né? Isso, o Matheus, Matheus tá é coordenador das creches. Gisele Miranda está vendo aqui e o Wellington Martins está acompanhando a gente aqui também. Bom, ô Silvia, é, para desenvolver um trabalho tão importante, que a gente vai falar um pouquinho também sobre o atendimento ao idoso, que é feito também lá no, pela Amai, né? É, existe uma rede de, de profissionais, né? de, de voluntários principalmente, principalmente também, e aí eu queria que você falasse um pouquinho do, desse grupo. Quantas pessoas que é, ajudam nesse suporte de atendimento e de voluntários também. Mas aí a gente vai entrar no um comercial agora de 30 segundos e na volta você complementa para gente, tá bom? Tá bom apresentamos os ganhadores do Hipercap. Título de capitalização emitido pela Capemisa, capitalização. Primeiro sorteio e a ganhadora é Elenice Garcia de São Paulo. Segundo sorteio e o ganhador é Sidney Gomes de Suzano. Terceiro sorteio e a ganhadora é Iboni de Souza de Itaquaxetuba Quarto sorteio e o ganhador é Oswaldo dos Santos de Suzano. Hipercap CAP, ajude e concorra. Bom, estamos de volta aqui com a Silvia Rangel, presidente da Associação de Assistência à Mulher e à Adolescente e à Criança e Esperança e também gestora do Instituto Tadeu José de Moraes, falando um pouquinho aqui sobre o trabalho nessas duas entidades. Então, se eu tinha perguntado para você sobre os, o, o grupo de voluntários e de, de pessoas que ajudam aí no, no atendimento. Então, toda a instituição, na MAI, hoje, nós temos 117 profissionais. Profissionais? Profissionais, isso, duas, enquanto a MAI. Duas, ah, não, na MAI, na MAI. Na MAI. No Instituto, hoje, nós temos 10, é, com as creches que estão uhum. chegando, nós vamos por uma média de 32 pessoas, mais ou menos. É, no CDI, nós temos uma média de 17 profissionais. Então, nós temos fisioterapeuta, assistente social, psicólogos, cuidadores de idosos, a nutricionista, a pedagoga. Então, nós temos uma equipe para que ela possa desenvolver o trabalho e avaliar, mensurar os resultados que nós estamos buscando. Porque os idosos eles chegam em condições algumas bem complexas e toda essa equipe integrada e multidisciplinar, ela desenvolve o trabalho para que ele possa se empoderar, para que ele possa melhorar a condição no qual ele está. Que tem um perfil é, de família carente, né? Para é, tem o todo a... É, a demanda, como ela é muito grande, nós temos filha de espera. Então ele uhum. passa por toda uma triagem, né? Uma avaliação aí das condições sociais e ele é encaminhado via CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Uhum. Então é o CREAS que referencia a entrada do idoso no CDI. Então, é de acordo com a sua necessidade, com a sua vulnerabilidade. O que, que ele faz no centro do idoso é, durante é, o período que ele está lá? Né? Tem atividades? Então, eles fazem, os profissionais, eles realizam um planejamento. Nesse planejamento, eles fazem um diagnóstico inicial para que eles possam ali traçar o perfil né, dos idosos, o que eles gostam de fazer e o que eles uhum. podem fazer. Aí, a partir daí, todos os profissionais, eles se dividem e fazem ações integradas. Então, eles têm atividades físicas, eles têm orientações de saúde, eles têm todos os cuidados de higiene, eles têm alimentação. Então, tem todo ali um trabalho multidisciplinar. Certo. Olha só, Silvia, tem uma pergunta que o pessoal fez no WhatsApp sobre o livro, né? Como que é adquirir o livro, o retrato da Vida no et 2 e a sua opinião sobre é, se... Os alunos escrevendo, ajudando a escrever esse livro, desperta neles um senso crítico também. Então, o livro ele pode ser adquirido na sede do Instituto, que fica uhum. no Jardim Imperador. na só, só lá, né? Só lá. O, só... Livro, o livro não é vendido, então, como ele é, ele é fruto, ele é resultado de um trabalho social e cultural, e vem a partir de, da Lei Rouanet, né, que é um programa uhum. de incentivo fiscal, ele não tem... É, possibilidade de venda, então neste caso o nosso não tem e a pessoa, a pergunta é? do senso crítico, né? senso crítico com certeza, eu acho que nós precisamos valorizar né? e acompanhar a criança e o adolescente de uma forma diferenciada para que ele olhe porque eu trabalho muito a questão da invisibilidade do ser eles crescem sem admirar então nós geralmente eh, as pessoas elas olham o que é ruim isso elas observam. Agora, elas não um treinam um o olhar para ver o que é belo. E, às vezes, são uhum. coisas tão simples no dia a dia que eu não preciso ir distante para descobrir que eu tenho, de repente, um riozinho perto da minha casa. E qual é o valor de tudo isso? Então, isso é uma forma de despertar neles, além do senso crítico, a valorização do espaço de onde eu estou. Quem são as pessoas que fazem parte do meu cotidiano? Uhum. Bom, e... O ano que vem está prevendo é, ter o terceiro, quarto livro não? Vai ser? Por enquanto, Por enquanto ainda não. não né? Você fica só Nós ainda estamos nesse... ainda nos refazendo dos é, então, desafios. Como que foi -pandemia. a pandemia? Como que foi a pandemia? O atendimento como que ocorreu? Então, durante a pandemia, os nossos atendimentos sociais, eles aconteceram. Nós nos identificamos como linha de frente. Então, tanto na AMAI quanto no Instituto Adeus Moraes nós mantivemos os atendimentos. Então, a gente fez escala, revezamento, nós entregamos é, alimentação, e, modelo de marmita, fizemos parceria com o SESI, entregamos cestas básicas, tivemos uhum. apoio de várias empresas, tivemos apoio da Prefeitura também, da Secretaria de Assistência e a, da Educação. Então, nós fizemos todo um trabalho, Integrado com relação à cultura se tornou um pouco mais difícil porque o nosso livro é. ele fala sobre retratos da vida as atividades culturais né e isso, ficou mais difícil e aí era muito complexo fazer esse trabalho sem o contato sem fazer a oficina então a gente deixou para o pós pandemia certo bom é, tem uma outra pergunta sobre o cravo o, o CRAV, né no caso aqui o esse, esses atendimentos que são feitos eles têm, você falou que tem um, é uma indicação né mas é passa também por pela secretaria de justiça do estado é feito um acompanhamento como que é esse ou é só vocês mesmos que fazem a, a triagem lá dos atendimentos não somos nós que realizamos a triagem então a gente tem profissionais capacitados uhum. para isso a a família a pessoa o indivíduo ele vem ele traz a demanda e ele passa por essa triagem e recebe o atendimento da psicóloga, do assistente social e todo o encaminhamento para a rede de acordo com o que ele é, necessitar. Não passa pela Secretaria de Justiça, a não ser que é, haja necessidade de um acompanhamento mais aprofundado na questão jurídica, o encaminhamento, aí é realizado. Mas a equipe do CRAVE ela é capacitada para dar continuidade aos atendimentos bom Silvia, você sempre foi da gestão social, né sempre trabalhou com isso, hoje você, tá, você dá aula, né? professora universitária também, queria que você falasse um pouquinho desse seu interesse pelo pela gestão social e como que surgiu, como que você foi parar nesse trabalho de atendimento de gestão, né? de gestão social assistencial também. Então, eu desde pequena, eu sempre quis ser professora, mas eu não queria ser professora alfabetizadora, eu queria, porque eu entendo que nós precisamos ser alfabetizados de várias formas. Na língua portuguesa, na matemática, mas também nos direitos. Uhum. É dar voz a quem precisa. Então, eu queria ser professora, mas eu também queria ser do direito. Aí eu fui fazer direito, fui fazer pós e mestrado para que eu pudesse ser professora nessa área. Então, eu dou aula nas áreas de legislação, eu dou aula em gestão de pessoas, em gestão estratégica. E a partir do momento que eu me envolvi nesse movimento todo, surgiu a necessidade de profissionalização. Porque o terceiro setor, ele era visto por muito tempo como o cuidar dos coitadinhos, uhum. o, fazer, o doar uma cesta e o alimento, porque eu sou melhor que o outro. E não é isso. O terceiro setor ele precisa de profissionais capacitados na área de contabilidade, na área de psicologia, na área de pedagogia. Nós temos que ter profissionais para atender as demandas e, consequentemente, ter resultados. Porque, caso contrário, nós vamos estar sempre patinando na mesma coisa. Então, eu falo muito de humanização para os meus alunos. Porque eu posso ser um bom profissional e tenho que buscar a excelência enquanto pessoa o que, que eu posso contribuir com a sociedade não é o fazer o favor mas é ser crítico a ponto de dar voz para o outro e aí eu acabei entrando no né? terceiro setor é no sentido de não não ser poder público mas tá também fazendo um, um trabalho Conjuro, conjunto um, um trabalho parceiro. integrado eu acho que é inter e multidisciplinar nós perpassamos por várias disciplinas né e devemos, de alguma forma, orientar para que os programas é, se tornem políticas públicas uhum. e que eles atendam a necessidade das pessoas. O Rubens, Rubens Lima Garcia também está vendo aqui. Albert Herbert Bola está assistindo a gente também. Andreia também está vendo a gente. A Hilda Ramos está é, nos acompanhando aqui também. Silvia, é, já é uma pergunta particular, mas eu vou fazer porque você deixou público lá nas redes sociais, né? E até um alerta né, para as pessoas que estão tá nos acompanhando, a nossa audiência que está bem bacana aqui. Você é, teve um problema na visão, é, um, um problema de glaucoma. né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que, que aconteceu na, na, na sua visão, como que está a sua visão hoje, até uma forma de alertar quem teve o mesmo problema ou às vezes teve e não sabe o que, que é. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, eu... Tive um problema inesperado. Eu não sabia que tinha glaucoma. O glaucoma ele. Faz quanto tempo isso? Tem quatro, anos. quatro anos. Então, o glaucoma ele vem a partir de uma. como se fosse uma degeneração no, no nervo óptico, a partir da pressão alta, então a pressão alta dos olhos. Então, eu tive uma crise aguda de glaucoma, perdi 100% da visão, fiquei 11 dias sem enxergar, fiz uma cirurgia de laser de emergência e acabou é, conseguir restaurar alguma coisa hoje eu faço tratamento eu estou com 17% no lado no olho esquerdo e 23 no olho direito e os colírios faz tratamento regular exame de campimetria oct para poder acompanhar e manter né porque a minha visão ela se tornou tubular então o glaucoma ele fecha como se ele fosse o tubo de uma tv ele vai fechando e ele não volta então, eu faço o tratamento para eu não perder o que eu tenho ainda de visão. É muita dor de cabeça, enjoo e dor assim sobre os olhos. Então, eu tratava de sinusite. Hum. E o médico não sabia que era glaucoma. Mas porque... aí você já não estava enxergando bem, né? Então, é... foi uma coisa assim totalmente silenciosa. Então, o ideal é que ao ir ao oftalmologista, a pessoa peça para fazer um exame né, para medir a pressão ocular. Uhum. Que no meu caso não foi algo que eu tenha me preocupado Eu usava óculos, mas nada que levasse a isso Mas... aí hoje, por exemplo, você me vendo aqui, você vê só... É, eu não, o... tenho, eu não tenho a lateralidade a, a, a, O horizonte aqui, não, você fica mais no... Isso, Para mim é fica... como se eu tivesse vendo normal Sim Mas eu sei que existe... <risos> Tem Entendi. todo o entorno Eu não posso mais dirigir, então hoje eu não dirijo mais é, por ordem médica. Mas estamos mas firmes é e fortes. Aí. Não está... É, claro que é uma, uma, um problema grave, sério, mas que não está te impedindo de fazer seu trabalho, que está sendo bem feito até agora. Né? Você está bem... É, eu acredito bem, bem que... Bem bacana o, seu, é, o que você está fazendo hoje. né? Que tenha, de alguma forma, limitado algumas situações. Então, hoje eu não tenho a mesma mobilidade que eu tinha antes, uhum. porque eu dirigia para todos os lados. né? Mas... É, eu ainda sou favorável que uma boa equipe de trabalho, ninguém faz um trabalho sozinho. Uhum. Então, eu tenho uma excelente equipe. E aí, nós nos organizamos e cada um faz uma parte e a coisa acontece. Tá certo. Ó, teve muita curiosidade sobre as creches que você anunciou aqui, as três do Instituto, né? Duas. Desculpa, duas. só já falei três, vai que vai vir mais uma aí. Então, Não. Duas creches que vocês vão inaugurar em agosto, né? Vocês vão e quantos, queria que você detalhasse um pouquinho resumidamente aí, quantos atendimentos que vão ser feitos em cada creche já tem inscrição? Que bairro que vai ser? Então, a inscrição das creches ela é feita na Secretaria Municipal de Educação. Então, Deve tem, ter uma demanda. Tem grande. uma demanda já. Então, nós temos aí, em média, são 100 crianças no Rincão das Lendas, em Palmeiras. E aqui no Parque Marilena, a meta são 170 crianças. Nós estamos organizando ainda o espaço, porque nós queremos que tenha um espaço acolhedor, é, que seja muito bem né, organizado, para que as crianças sejam recebidas aí com todo o carinho que elas merecem. Certo. Bom, Silvia, estamos chegando no final da nossa entrevista. Queria que você contasse, aí tem muita novidade para o ano que vem, esse, até esse ano, além das, das duas creches que você anunciou. É, projetos que vocês estão já elaborando aí no, na, nas duas entidades. Então, nós estamos nos organizando para alguns projetos diferenciados com as crianças e adolescentes. Nós tivemos na MAI um projeto de, de alfabetização através da, da astronomia, as crianças participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia tenho dois adolescentes que estarão indo agora para o Rio de Janeiro participar do lançamento de alguns foguetes, porque eles também se destacaram. E nós vamos estar aí no Instituto também implantando este projeto. A ideia é que a gente possa ampliar e atender aí todas as crianças que têm o um interesse por esta área. Nós identificamos que eles gostam legal. muito. Então, a gente trabalha com a impressora 3D e a gente tem feito um trabalho de tecnologia muito legal. E a banda, né? Nós temos um coral na MAI, tem uma banda que faz muito sucesso é e nós estamos também é, implantando aqui no instituto então Mas nós já temos os ensaios tudo. toca e... nos eventos toca nos eventos. eventos então as crianças têm se destacado muito na questão da música isso para a gente já é todo um diferencial tá certo bom os dois as duas entidades estão abertas lá né durante o dia né acredito que das nove a, a horário comercial que quem quiser conhecer pode estar tá indo lá né ou ligando e também acompanhando pelas redes sociais, tem lá algumas informações também, né? Com certeza. Quem desejar conhecer tanto a MAI quanto o Instituto, é só estar entrando aí no nosso Facebook ou estar indo presencialmente. Nós temos uma equipe que trabalha de segunda a sexta no Instituto, das 8 às 17, e na MAI de segunda a sábado, das 8 às 17. E quem quiser fazer voluntariado, desenvolver alguma ação, tiver uma ideia de projeto, uhum. é, nós precisamos de recursos, mas o recurso principal é o recurso humano. Porque somente pessoas podem transformar aí, podem fazer a diferença na vida um dos outros. O, o voluntário, ele, ele fica o quê? Meio período? Ou é a hora que, o, o tempo que ele achar necessário lá para ajudar? Como que funciona o, voluntário, o ele, voluntário? ele vai ele vai passar por um treinamento básico, no qual ele vai receber todas as informações sobre o que é ser voluntário. Uhum. Porque ser voluntário, ele tem uma regra básica. É tempo, trabalho e talento. Com compromisso. Porque eu não posso me dispor a desenvolver uma ação e, de repente, não ter compromisso com aquilo. Então, é melhor que, ao invés de você ir uma vez por semana, você vá uma vez a cada 15 dias, mas que você cumpra efetivamente aquilo que você se comprometeu. Uhum. Porque a criança, o adolescente, a família, ela vai estar aguardando a sua presença. E, às vezes, você pensa que não tem nada para oferecer, mas o seu nada é muito para alguém. E aí você descobre que você pensa que deu pouco e recebeu muito. Porque quem recebe, geralmente, é quem é o voluntário. Então, está aí. Ó, tá, é, informação importante. Quem quiser se voluntariar, voluntariar né, tá, com as portas abertas aí. Bom, estamos é, encerrando já a entrevista, mas eu queria ainda fazer uma pergunta. Como que é a sua... Você dá aula na, na Piaget, né? Quais são as disciplinas Piagê. que você dá aula lá? Eu dou aula nos cursos de administração, ciências contábeis, gestão de RH, logística, pedagogia e hum. educação física. Ou seja, a grade quase toda está com você lá na aula. Não, imagina. Eu dou aula de legislação, dou aula de ética, dou aula de responsabilidade social... Uhum. É, gestão de pessoas, gestão estratégica, tudo voltado assim à minha área, né? Tá certo. Bom, Silvia, obrigado mais uma Eu vez que agradeço, pela sua presença. Edgar. Bacana a entrevista que você nos trouxe aqui. E se tiver alguma novidade, pode voltar aqui, as portas são abertas, você sabe, você é da casa aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar, então. Ai, uma mensagem final. Eu quero deixar só uma frase que eu acho que ilustra bem todo momento, principalmente o que nós é, fizemos ontem no lançamento do livro. Uhum. As pessoas, quando passam por nossas vidas, elas nunca vêm sós, nunca vão sós. Elas deixam um pouquinho de si e levam um pouquinho de nós. E olha a importância de um professor na vida de uma criança. Que ele pode fazer toda a diferença. Então, as pessoas sempre falam né, que a educação transforma. Não, educação transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo. E esse movimento que nós fazemos, não só na MAI, mas na MAI, no Instituto, na COUP, na Divis, na Luz do Amanhã, é, nós estamos numa outra fase na qual as instituições elas têm propósito. E a gente precisa se unir para que tudo isso possa acontecer. E eu agradeço aí mais uma vez pelo convite e agradeço as pessoas que estão em casa ó, assistindo. A Renata Aparecida está falando aqui, ó, estou à disposição para palestras e atividades na área da educação física, caso haja necessidade. Eu pedi para ela entrar em contato, de repente ela ir lá na, no Instituto ou na MAI, né? Uhum. E de repente ó, pode ser uma voluntária aí. Seja bem-vinda, Renata. Tá bom. Obrigado mais uma vez. Então, eu que senhor... agradeço.